Olá! Para testar seu microfone e seu alto-falante, basta clicar em Sound Check. Feito isso, certifique-se que o microfone selecionado é o correto de seu uso. Agora, certifique-se também que seu alto-falante é o correto selecionado. Observe que enquanto você fala o microfone, está ativo. Para testar o alto-falante, basta clicar em Play Sound. Se você ouviu a música, o alto-falante está corretamente escolhido. Bom, agora basta clicar em OK. É isso e obrigado.